Estou passando aqui para te dizer que o curso estudo e memorização entrou na Black Friday. Chega de gastar dinheiro com coisas inúteis que não acrescentam nada em sua vida. O que você precisa é investir no seu futuro, na sua aprovação, na sua estabilidade financeira. E se você estava esperando a melhor oportunidade do ano para fazer a sua inscrição,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 Clique aqui e garanta sua vaga agora. Arraste para cima e garanta sua vaga agora.